E aí, beleza? Valeu. Tá te passando agora o um manual completo aí da música Eu Te Agradeço Deus, do Kleber Lucas, tá? A gente vai ver um pouquinho da teoria por trás da música, a gente vai ver aqui mais ou menos o que eu usei de efeitos para tocar isso, que eu uso geralmente de efeitos. A gente vai entender aí a parte principal, né, aquela partezinha do início, tá? A gente vai entender isso aqui certinho, como é que eu faço e como foi criado, né, quando foi criado isso aí tá é uma música antiga mas é bem divertida também beleza então a gente vai ver um, um, um apanhada de informações beleza mas se não é inscrito no canal se inscreva compartilhe com seus amigos ative o sininho se você não receber as notificações comenta aí embaixo se quiser aprender alguma música ou aprender alguma outra coisa alguma dica tá se você tiver gostando do conteúdo por favor deixa o like e inscreva também porque é pelo menos acho que 90% do nosso público aí não está inscrito no canal então, a gente tá, tá pequenininho, o canal tá pequenininho. E a ideia é levar isso aí para mais pessoas, beleza? Então a gente já vai começar aqui na parte teórica, que é a parte mais chata, depois a gente passa para a parte mais divertida, tá? Então é o seguinte, aqui se você conhece um pouquinho de escala de campo harmônico, se não conhece também não tem problema, aqui está o campo harmônico montado, não vou ensinar a montar, tá? Mas basicamente o nosso campo harmônico ele é formado aqui é, pela... Tem até uma notinha errada aqui, um bemol é formado aqui por tom-tom-semitom, tom-tom-tom-semitom, tom, ok? Escala maior, a tonalidade da música está em Fá, então automaticamente o nosso campo harmônico geral vai ser esse aqui. Então eu tenho primeiro um Fá com sétima maior, ah, mas por que, que isso aí interessa para a música? Porque eu tenho que saber o que está que sendo feito lá, né? Então a gente vai ter que Fá com sétima maior, Sol menor 7, Lá menor 7, Si bemol com sétima maior, Dó 7, tá? lembrando não, a sétima menor, tá? não é maior. Então Ré menor 7 e Mi menor, é, no caso Mi meio diminuto, né? Então importante para a gente aqui é, destacar primeiramente o primeiro grau e o quarto grau, tá? que são com sétima maior, que é onde acontece o, o lancezinho inicial da música. Tá? Então, entendido isso aqui, mais ou menos a gente usa a escala e já de cara para você que gosta de improvisar, para você que gosta de tirar solo, mapeia sempre onde está a pentatônica. Tá? A pentatônica é o sexto grau, significa que é a, o sexto acorde né, da sequência ou a sexta nota, partindo da escala. Então, se eu tenho um Fá maior, Fá com 7 Fá maior, a minha pentatônica menor 7, ela vai sair aqui nesse acorde, então vai ser um Ré menor, que é onde vai acontecer o nosso solo, tá? tá? a gente vai, vai fazer, opa, aqui, tava fazendo em Dó, né? Então a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai já pegar aqui como playback, eu espero não ser punido por usar a música ali de novo, Tá? Então, vai ser esse início de mentira. Eu sou de Deus e sou de Cristo está sendo feito aqui? Vamos já para a explicação. Vou tentar fazer o vídeo bem rápido, embora seja bastante coisa para ser falada. Tá? Mas, basicamente, o que é está sendo feito aqui? A gente tem aqui um power acorde. Se você não conhece power acorde, é... basicamente é formado por tônica e quinta. Tá? E o que a gente faz? Tônica, quinta e oitava. O que é oitava? Repetição de uma nota. Né? Então, eu tenho aqui a mesma nota em, dois... em duas regiões diferentes. Tá? Mais grave, mais aguda. Então a gente vai variar exatamente essa oitava que está no mindinho, tá? Então a nota que eu estiver falando aqui, eu estou falando do mendinho. O restante do power-acorde permanece. Então eu tenho um power-acorde em Fá. Não sei localizar as notas, mas no braço da guitarra. Então a gente vai localizar aqui. Ó, tem corda solta lá. Depois Lá sustenido ou Si bemol. Né? Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, depois o Mi, Fá. Até Mi sustenido, tá? mas não nessa característica que a gente está tratando aqui agora. Então, a gente vai ter aqui o Fá. Então, tem um power acorde de Fá. Tá? A principal, principal vantagem do power acorde é encaixar em acorde maior e menor. Tá? Tônica, te... oh, tônica quinta e oitava. Ok? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai variar essa notinha que está aqui, tá no mindinho. O que, que a gente vai fazer? Qual que é a importância aqui do, do nosso conteúdo que está aqui escrito? O né? Primeiro acorde lá, se você olhar bem. Deixa eu colocar o dedo certinho. No Fá com sétima maior. Esse Fá com sétima maior ele vai ter a sétima aqui, ó. você tem a tônica quinta e oitava, a nossa sétima maior ela sai meio tom antes da oitava. Então o que sair aqui, vira aqui agora. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui no início? Vai ser exatamente isso aqui, power acorde. Aqui o dedo novo, você vai usar o dedo dois. Tá? Então eu estou fazendo oitava, sétima e Oitava. Tá? Depois o que a gente vai acrescentar aqui? Vai fazer é oitava, sétima, oitava. Você vê que a melodia sem a. o restante do power acorde também rola. Né? Depois a gente vem aqui na nona. Isso tá? aqui é a oitava, aqui é a nona. Faz sentido, né? Então, qual que é o lance aqui? É esse aqui, ó. basta escuta bastante a, a melodia que aí você vai memorizar a melodia e depois fica fácil aqui aplicar em cima do, do power chord tá se você não conhecia esse power chord aqui power chord com nona tá o que, que eu estou fazendo aqui tônica quinta e oitava tônica quinta e sétima maior depois tônica quinta e nona ok então nosso nosso power chord aqui no início vai ser esse E agora, a gente estava aqui em Fá, agora a gente vai para o Si bemol, que também, se você olhar aqui na nossa listinha, é importante que você anote isso aí. Se você olhar na nossa listinha ali, o Si bemol é com sétima maior também. O lance vai ser semelhante ao que ele fez aqui no Fá, tá? O que, é que vai ser feito? Por que eu estou fazendo essa posição aqui? Porque eu tenho aqui o dedo mindinho. Eu tenho que avançar ele meio tom por causa da diferença de afinação que eu tenho aqui. Entre a Sol e a Si. Tá? Então o nosso power acorde ele vai ser assim. Ok? Fiz aqui. Sétima maior. Onde é que vai estar aqui? A oitava está aqui. Sétima maior está aqui. E aí é que rola isso aqui. Ó. Tá? E aqui ele vai fazer somente isso. Então, ó. Vou juntar nas duas partes. Volta. Tá? Aqui finalizamos a introdução. Essa introdução aí eu já vi bastante gente tocando errado. Tá? Não quero dizer que a maneira mais correta é a minha Mas pelo menos o som não, não foge tanto Está bem próximo aí da, da melodia original Tá? Próximo passo agora que a gente vai A gente vai para o solo já Depois eu passo a parte que eu toco do refrão Ok? O nosso solo vai ser esse aqui ó. O que é está sendo feito? Vamos para a explicação novamente, tá? A gente mexe bastante a câmera aqui, que é para vocês poderem enxergar bem. Então, lembrando aqui da nossa pentatônica, né? Tá em Fá. Como é que eu acho a minha pentatônica? Tá em Fá aqui. Vou dar o meu drive aqui. Tá em Fá. Eu quero agora só voltar aqui, ó. Tô aqui, deixa eu o delay. Tô aqui. Preciso voltar três semitons, três casas. Um, dois, três. Encontrei aqui já a minha pentatônica. Tá? Então a nossa pentatônica, ou o nosso solo vai sair aqui no meio da pentatônica, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Fez aqui. Tá? E vem aqui. Tá? Ou você pode fazer aqui, ó. São duas regiões. Você escolhe o som é o mesmo, tá? Vê pelo que for mais fácil você tocar. Então fez aqui. Tocou aqui agora. Ou vem aqui. Ou vem aqui. Dá na mesma, tá? Então vamos lá. Revisando. Ah, ele vai repetir isso aqui duas vezes, acho que não é muito complicado, tá simples, tá? Voltando aqui agora um pouquinho no, no efeito, né? O que, que ele usa aqui? Basicamente, o que eu estou usando, inclusive, na minha G5N aqui, é a simulação de um, de um amplificador, tá? Deixa eu voltar aqui pra minha cara. Estou usando a simulação de um amplificador, certo? Nada muito difícil. Um pouquinho de ganho, que é para dar uma leve saturada. A introdução não é assim, né? ah! Não é tão cheião, né? É um pouquinho mais limpo. Você pode colocar um pouco de ambiência. Deixa eu ver se tem uma ambiência preparada aqui. Tá? Esse que tá muito exagerado, se reverb aqui. Mas você vê que é algo bem limpo, né? Se você vê aqui como é que fica a batida. Você vê que não, não precisa de muito ganho e nada muito exagerado para tocar isso aqui. Tá? Você pode utilizar o efeito assim. Depois, você pode colocar ainda antes do, do Amplificador, amplificador, né? A simulação do amplificador, se tiver padaleira, se tiver no amplificador não precisa do, da simulação. Você pode usar aí um overdrive, tá? Que o overdrive vai dar esse leve ganhozinho aí no, na distorção, tá? Na distorção não, no, no seu timbre, ok? Então, feito isso, você pode colocar uma ambiência bem de leve, você coloca um reverb não tão acentuado, pode colocar um pouquinho só, tá? E basicamente vai estar aqui na, na pegada, né? Lembrando que é tipo um ritmo mesmo, né? Tá? Treina bastante isso aqui. Primeiro esse detalhe, depois você passa para o solo e aí você vai encaixando, tá? Próxima etapa aqui. Agora eu vou passar uma outra parte que não está na música, só que é uma parte que eu utilizo bastante que eu acho legal, tá? vai ser o seguinte. Eu vou já explicar aqui, depois eu executo ali junto com a música. Vou aqui no, ao invés de fazer um power chord completo, vou fazer apenas tônica e oitava, tá? Então o meu ritmo aqui ele vai ser marcado, tá? Vou fazer em Fá, depois faço em Dó, que são os acordes da música. Tá, o que eu estou fazendo aqui, ó, Fá, Dó, avanço no Fá e volto no Ré. Depois vem aqui Si bemol... atenção aí para esse abafadozinho, tá? Ok? Basicamente é isso. Fá. E volto. Tá? Vou executar aqui agora junto com a música. Então é você bem, ó. Fá. simples, na verdade, né? Porque o conceito aqui, desde que você entenda a escala, entenda quais são as notas, tá? Lembrando que eu não tô fazendo nada muito mirabolante aqui. O que eu tô fazendo é pegar os acordes e transformar em acordes de oitavas, né? Tá? Isso aqui vai encaixar perfeitamente tanto num acorde maior, menor, seja diminuto, seja o que for, porque só tem tônica, só tem a nota fundamental do acorde, tá? Então fiz aqui, Fá, Dó, depois vim aqui no Fá novamente, voltei no Ré, são todos acordes, tá? Variei no finalzinho aqui para colocar a melodia, né? Parecer um pouco com o que tá sendo cantado. Tá? Não fugi disso aqui, beleza? Resumidamente, então. Agora você já sabe tocar a introdução, aquela basezinha legal da introdução, tá? O que mais que você já sabe? Você já sabe o campo harmônico que essa música tá? É que é importante estudar o campo harmônico, né? A gente precisa saber, é, basicamente, o que tá sendo feito. Se eu não soubesse o campo harmônico, como é que eu ia tirar uma música dessa? Eu ia ter que tentar aqui, nota por nota. Não deu. Até eu encontrar o som certo. Quando eu sei a composição do acorde, que é uma sétima maior, porque é a tônica, primeiro acorde do, do campo harmônico, eu sei que eu já tenho esse acordezinho aqui e já sei a característica principal dele, tá que é a sétima maior. Depois, quando eu mudei aqui, mesmo conceito, tá? Quando eu vou tirar o solo, saber a pentatônica sempre ajuda. Não quer dizer que vai usar somente a pentatônica em todo o solo. Mas só o fato de saber a pentatônica já ajuda bastante. Beleza? Então, de maneira resumida é isso. Vou acabar o vídeo por aqui já. Tá? Então, se você gostou do vídeo, chegou até aí. Se você quer mais vídeos assim também, você pode comentar aí embaixo, tá? Que eu vou estar respondendo. Beleza? Então, um grande abraço. Se inscreva no canal, tá?